E aí galera, de com vocês, com mais um vídeo, estamos aqui, bom, a E3 2021 está rolando. Eu confesso pra vocês que há muito tempo não acompanho a E3, é, não porque, por causa do evento, mas normalmente não tem mostrado nada de antes, eu não me lembro de ter mostrado... Coisas que me agradem. E eu costumo ver só depois, né? Eu vou no YouTube procuro vídeos de jogos interessantes. É, para mim ver como é que tá. Mas acompanhar assim como antigamente, eu não, eu não acompanho. Eu lembro que... Qual foi o time 3 que eu parei de ver, mano? Eu sei que é 3 de 2012, 2012, 2011, não sei. Quando lançou, quando teve o vídeo... É, do The Last of Us e do GTA também Eu acho que saiu na E3, não sei Porque a Rockstar é meia louca Ela gosta de dar uns... Né, a querer aparecer E eu, eu não lembro, eu acho que ela não costuma Anunciar os seus jogos na E3 é, Mas... GTA V Saiu sim, né? Um trailer na, na, na, na E3 Se eu não me engano Posso estar falando besteira há muito tempo 7, 8 anos, não sei Mas enfim, galera Estamos em 2021 eu lembro que quando eu fazia vídeo lá em 2017, 2018, a minha previsão pro lançamento, pro lançamento nem para um, um, um teaserzinho, tipo o, do God of War que apareceu só lá o símbolo né, né, dele e tal, sendo que vai ter um novo God of War. É, a minha previsão pro lançamento era pra... eu chutava ali 2020, 2021 e já estamos no meio aí do 2021 e nada, nada, já sabemos aí que vai ter é, uma remasterização do GTA V para Playstation 5 e agora eu até fiz um vídeo aí falando que... Os jogos Resident eu não achei que era jogo de nova geração, apesar de estar tá bonito, 60 FPS e tal. Mas eu não achava. E eu vi agora, né? Eu não, não, eu não recebo jogos dessas empresas, até porque eu não faço vídeo de outros jogos. Eu vi o hashtag Clank é, em outra dimensão, se eu não me engano o nome. E, cara, o jogo tá lindo, tá sensacional, bonito... Mano, que coisa maravilhosa o gráfico extraordinário. Então, é... eu tinha essa previsão aí de 2021. E, como eu disse pra vocês, a Rockstar já anunciou que vai... É... Provavelmente, acho que vai ter um... Se não tiver um, um logozinho, mano. Tipo assim, não precisa mostrar nada. Tipo assim, sei lá, sabe aquela tela preta assim... Ficou escura e... Pá, GTA 6, só o logo. Mano, já vai... Mano, já vai me deixar muito feliz porque... Eu acho que já tá em desenvolvimento. Eu acho que já tá em desenvolvimento. É, o GTA 6, né? Mas... Dá uma frustração, uma angústia. É... Não ouvi nada da Rockstar, cara. Acho que é uma empresa incrível. Uma empresa que fez o Red Dead... Redemption 2 ficou sensacional Eu acho que É uma empresa segura Uma empresa que sabe o que faz É uma empresa que manda bem os seus jogos né? É muito difícil você Pegar um jogo assim Da, da, da Rockstar E você falar assim É ruim, ruim, muito ruim, ruim ruim. É difícil, porque os caras mandam Muito bem né? E nada Nada, nada. Será, galera, que nós vamos ter alguma coisa nesse 3? Como eu disse, eu não tô acompanhando nada, nem sei os, os dias, acho que começou dia 10. que ser quando vai terminar, acho que deve terminar no domingo, né? normalmente eles costumam anunciar coisas na, na conferência da Sony, também nem sei se a Sony vai participar. Tem que ter tem empresas que abandona, que não vai e tal. Cara, olha o gráfico de ETA, meu amigo. Olha tá bonito, né, mano? Se liga, cara, muito lindo. Muito lindo, velho. Nem vou falar aqui que eu acho que GTA 6, se, se, se tiver, eu acho que vai, mano. Vai ser bem bonito o jogo no, na nova geração, no PC, etc. Eu vou querer jogar como fã na, no, nos consoles, né? Pra mim poder, apesar que eu vou ter que gravar vídeo, né? Eles demoram pra lançar pra PC. E como produtor de conteúdo, vou querer jogar no... no... No PC, né? Porque provavelmente vai ter os mods aí Vai ter os novos mods, etc os Novos tsunamis, os novos... É, tornados, mods de zumbi E etc Mas eu... Eu... Queria muito E eu acho que a Rockstar tá devendo pros fãs, cara Pelo menos um... Alguma coisinha, tá ligado? Nessa r 3 Como eu disse, igual o God of War, mano Sei lá É... Uf, GTA 6. Sem data, sem nada. Já deixaria a gente menos angustiado, mano. Porque a gente já sabe que... Provavelmente em um ou talvez dois anos... é O jogo seria lançado. Mas... O que frustrou mesmo é saber que eles vão... Remasterizar o GTA 5 pro Playstation 5. E provavelmente vão... Eu acredito, né? Que vão fazer o que fez com no... No... no... Eu não sei qual é os projetos dela, mas... Quando se lançou o Playstation 4 Eles praticamente abandonaram o Playstation 3 Porque o Playstation 3 não tinha mais condições é, Não tinha mais hardware para suportar as DLCs Aí saiu o mapa, subterrâneo, foguete, ilha é, Saiu muita coisa, né? Muita coisa mesmo Apesar que eu acho que demoraria até para eles abandonarem o Playstation 4 Mas essa fosse a intenção, mano de, tipo, continuar no Playstation 5 é, Com DLCs Novas, ao ponto tipo, O Playstation 4 não suportar mais Cara, isso vai levar cara Vai levar uns anos, hein, mano Vai levar uns anos, mas Eu acho que a Alckstar é, Tá devendo para os fãs Um teaserzinho Alguma coisa Nessa E3 Mas essa é a minha opinião, não vai mudar nada Não vai interferir em nada, eles não vão ver esse vídeo E nossa, o que Precisa. Eu sei que não vai mudar nada, mas eu acho que a, a, a opinião de muita gente que é fã do, do game... Estaria, sim, que tivesse alguma coisa. Vamos aguardar, né? Toda vez que tem uma E3, o Twitter... É... Feve com a tag lá GTA 6, né? Vai pra trending Topics... Porque qualquer evento, né? De jogos... Qualquer evento de jogos... Você pode ir no Twitter que vai ter uma galera lá... e vai anunciar GTA 6, vai anunciar GTA 6 e... Até o devido momento, nada, nada, nada, absolutamente nada E, cara, eu tô muito feliz, é... eu vi o Horizon The From The West Muito lindo jogo, tô, tô louco pra jogar, mas eu queria sim ver GTA 6, mano um hashtag Clank, que eu joguei o, uh, acho que tem versão do Playstation 3 teve a versão do Playstation 4 joguei do Playstation 4, um jogo muito legal, divertidíssimo muito divertido o jogo é, cara é, é, é muito bom o jogo, cara e, e eu vou ver se eu pego esse jogo, né e é isso, galera comenta aí o que vocês acham eu acho que todo mundo, acho que 99% da, do público Gostaria sim que tivesse um GTA 6. E é isso. Se gostou, clica no gostei. Me segue nas redes sociais. Até o próximo vídeo. e.